Ataque de chupacabra registrado no México. Manifestações fantasmagóricas pelo Japão. Homem divulga imagens do que seria a aparição real de um pé grande registrado pela primeira vez na história e com riqueza de detalhes. Homem com rosto estranho em um campo assusta residentes locais. Caçador toca o rosto podre de um demônio que estava em carne viva e algo terrível acontece com sua mão. Mas antes, já vai deixando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 registradas no Japão dois jovens estavam retornando da faculdade caminhando por uma rua quando no meio do caminho viram um armário de ferro tipo uma caixa de energia curiosos foram ver o que tinha dentro dela col <tos> bom <tos> 進めれえ<笑> <行こうよ>。<食べたけど。笑> <落とくのかかな>。<笑> Mas ao rever as imagens, viram que havia um rosto escondido ali dentro. É o rosto de uma alma pálida, chorando lágrimas de sangue. Aqui temos mais imagens registradas no Japão. Mais uma vez a manifestação de um fantasma que na hora passou desapercebido. てん<笑> <はい>。<笑> <あー。笑> Uma jovem pegou a chave para abrir o porta-cartas foi quando algo sombrio se manifestou ao lado de seu namorado, um rosto com marcas de quem sofreu as punições do inferno. veterano caçador de pé grandes tem tentado evidências da existência da criatura há mais de 20 anos. Tudo começou depois que ele viu com seus próprios olhos um ser semelhante a um grande macaco andando feito um homem na floresta da Catedral Grovey no ano de 1999 enquanto fazia uma trilha com seu filho. Em maio deste ano, ele preparou uma armadilha perfeita para atrair a criatura e após dois dias um milagre aconteceu. atraí-la. E finalmente o grande dia chegou. Pela primeira vez na história da civilização, alguém conseguiu imagens do gigante do Himalaia. detalhes sem saber que estava sendo filmada a criatura tira até um cochilo repare só o tamanho de seus pés Que temos mais uma vez registrado em florestas malditas da Indonésia, um vídeo extremo de contato imediato com seres do inferno. Okay, um jovem durante uma live sem cortes registrou um contato muito próximo com demônios. Lá no fundo vemos uma figura vermelha o observando. Ao de bicalimati lah hitamati, massarakat ata punwarga, Então ele se aproximou e tentou neutralizá-la. Leque na desamaratakan, leque na desamaratakan, dulu, leque na desamaratakan, dulu, peros malakim. O que é que você está fazendo? Você está fazendo uma <Susurra> coisa que você está fazendo? Eu estou fazendo fedia e exalava um odor de carniça e enxofre. De sua boca exalava um cheiro de bicho morto. Depois, a criatura desapareceu e nunca mais foi vista. A criatura desapareceu e nunca mais foi vista. No dia seguinte, a mão do jovem secou e apodreceu e ele teve que decepá-la na faca antes que o mal se espalhasse para o resto do corpo. O jovem acordou de manhã cedo e viu de longe um homem no campo em pleno domingo quando ninguém trabalhava. O mais estranho é que as horas foram passando e ele permanecia imóvel no mesmo lugar debaixo do sol quente. No fim da tarde, o jovem se aproximou para ver o que havia de errado com aquele indivíduo. Não. Ok, eu É impreensão minha? Ou há algo de errado com o rosto dessa coisa? O caso a seguir conta a experiência de um jovem mexicano que afirma ter sido atacado por um chupacabra. Segundo o relato, ele estava com sua namorada casalando sobre o capudinho quando de repente ele ouviu um barulho estranho vindo do meio do mato ao lado. Achando ser alguém espionando, ele foi investigar. Foi quando registrou uma criatura devorando um animal. <risos> Logo correu em sua direção, mas a frente, ao olhar para trás, viu que o bicho já havia desaparecido. A descrição do animal bate com a de um chupacabra.